Fala galera! Sejam bem-vindos ao canal Bolseiro. Fale amigo e entre! Muita gente tem me perguntado o que é o Legendário de Tolkien, o que de fato faz parte do Legendário. Então no vídeo de hoje eu falarei o que é e o que compõe o Legendário de Tolkien.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 então eu vou começar uma série de vídeos com assuntos mais simples. Mas fiquem tranquilos que eu vou intercalar os vídeos sobre as coisas mais complexas e coisas mais básicas do universo Tolkien. Mas antes de tudo, se você ainda não se inscreveu no canal, deixe de ser troll e se inscreva agora mesmo. Botãozinho vermelho aqui embaixo. E já deixa o joinha aí. Clica no sininho para o YouTube entender que você quer ser avisado quando sair vídeo novo. Então vamos ao LEGENDÁRIO. O legendário Pois é, existem essas duas formas. LEGENDÁRIO, com a letra O no final. E LEGENDÁRIUM, com o M no final. O original é LEGENDÁRIUM, com o M no final. Era assim que Tolkien usava. No Brasil foi traduzido como LEGENDÁRIO aportuguesando a palavra. Legendarium é uma palavra em latim de origem medieval, que significa uma coleção literária de lendas e originalmente se referia a lendas que detalhavam a vida de um santo. Tolkien usou essa palavra para se referir à totalidade de seu mundo imaginário, de sua mitologia. Ou seja, as histórias que se passam em Arda. Histórias contidas em seus livros como O Hobbit, O Senhor dos Anéis, As Aventuras de Tom Bombadil, O Silmarillion, Contos Inacabados, Os Três Grandes Contos, A História da Terra-média e etc. O termo legendário não é o mesmo que cânone. O legendário inclui todas as versões de seus contos, até as contraditórias, tanto nos estágios iniciais Quanto nos posteriores de sua concepção. Um exemplo, na versão inicial de Beren e Lúthien, Tolkien chamava Sauron de Thu, Melkor de Melkor e o Rei Thingol de Thinuelint. E depois ele mudou. Ainda assim, essas versões iniciais fazem parte do Legendário. Resumindo, Legendário ou Legendarium é tudo que Tolkien escreveu sobre sua mitologia, sobre seu universo relacionado a Arda, sendo cânone ou não, terminado ou não. Então é isso galera, o vídeo vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de se inscreverem no canal e deixar o seu gostei. Visite a loja do Bolseiro, lá você encontrará os livros do Tolkien e do Lewis, também você encontrará as camisetas exclusivas da loja do Bolseiro, assim como o botão Gandalf for President. Você também pode virar membro do canal Bolseiro e com isso adquirir pelo menos sete benefícios exclusivos. Entre eles, entrar no grupo privado e exclusivo no Telegram, com uma galera super legal. Adquirir descontos exclusivos na loja do Bolseiro, entre outras coisas. Curta a página do Bolseiro no Facebook e siga o Bolseiro lá no Instagram. Os links estão na descrição.